Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Arte de Mudar. Eu sou a Dani Mangini, do blog Arte de Mudar. Aqui nós falamos sobre yoga, autoconhecimento, gerenciamento de ansiedade, como diminuir e sair da depressão, entre vários outros temas super interessantes para melhorar a sua qualidade de vida. É novo aqui no canal? Então se inscreve, faça parte da comunidade Arte de Mudar. Lembre também de ativar esse sininho aí, tá? Pra você receber todos os vídeos novos aqui do canal. Hoje eu decidi separar pra você cinco dicas Hoje eu decidi separar para você cinco dicas bem práticas de como aplicar o autoconhecimento no seu dia a dia. Coisas que você pode fazer dentro da sua vida cotidiana normal para se autoconhecer mais. Já deixa seu like aqui nesse vídeo para o YouTube entender que esse vídeo é bacana, que ele tem um conteúdo legal e possa mostrar para mais pessoas que também buscam o autoconhecimento. Inclusive, se você também é um buscador de autoconhecimento, assim como eu, deixa aqui embaixo nos comentários, #soubuscador. sou buscador. A primeira dica é você se questionar, é você fazer algumas perguntas chaves para você mesmo para poder se autoconhecer melhor perguntas simples como por exemplo eu sou feliz o que me faz mais forte que me faz mais fraco? Será que eu faço as coisas por mim mesmo? Ou será que eu faço as coisas para agradar os outros? São perguntas simples, são perguntas fáceis que você pode fazer, né, enquanto você está dirigindo, ou então enquanto você está tomando banho enquanto você está escovando os dentes perguntas que você pode fazer para você durante o seu dia a dia, perguntas simples, que você faria para um amigo faça para você mesmo as respostas serão surpreendentes e com certeza vai ajudar você a se autoconhecer melhor e de repente até observar alguns pontos aí que precisam ser melhorados na sua vida. A segunda dica é escrever. Agora, nessa era super moderna, né, digital, onde tudo é assim tão fácil, né, a gente perde algumas habilidades que são simples, como, por exemplo, escrever. Você pode também escrever no seu celular, né? abrir aí o bloquinho de nota e colocar os pensamentos que vêm na sua cabeça, inclusive essas perguntas que a gente fez aí acima, de repente elas podem aparecer para você, não na mesma hora, mas de repente dentro de dois dias dentro de alguns minutos então você pode escrever no seu celular essas respostas das perguntas que você fez ou então pensamentos que você vê que são pensamentos recorrentes no seu dia a dia escreva se você é adepta ao papel e à caneta como eu né que eu sempre escrevo aqui um montão de coisa eu gosto de escrever então, coloca aí no papel, mas é importante que você escreva. Por quê? Porque escrevendo você ativa partes distintas do seu cérebro, que te conecta com o teu subconsciente e faz você perceber coisas que, de repente, só tentando lembrar, você não vai conseguir. Então, minha segunda dica é escrever. 3. Tire 5 minutos, 5 minutos do seu dia para você é impossível que durante o seu dia você não tenha cinco minutos pra você se você não tem tá na hora de você mudar isso é necessário ter um minuto pra gente pra gente se concentrar pra gente ficar de boa como diz né relaxar sabe se afastar da internet das redes sociais de todo o barulho de todo o ruído da vida moderna né o silêncio pode ser e com certeza é o seu melhor amigo fecha o teu olho fica quietinho por 10 minutos 5 minutos sabe tentando ouvir o que que o teu ser tem para dizer para você o que que a tua luz divina o ser que mora dentro de você o teu deus interior tem para dizer para você para ouvir um pouco do seu coração. Pode fazer isso cinco minutinhos antes de levantar, cinco minutinhos antes de dormir, na hora que você estiver dentro do banheiro, na hora que você estiver tomando banho. Fecha teu olho, fica ali em silêncio, tranquilo, sabe? Sem música, sem barulho, sem ruído, sem nada. Dedica cinco minutos para você. Você vai ver que isso faz muita diferença. Dica número quatro. Insira outra vez na sua vida o hábito da leitura. Agora nessa era né, de vídeos, que a gente prefere mais ver os vídeos, ouvir podcasts, eu sou uma mesma, eu adoro podcasts e eu consumo muitos vídeos aqui do YouTube, do IGTV, de vários lugares, né? Mas é importante também a gente ler, porque lendo, a mesma coisa, escrevendo e lendo, você ativa partes diferentes do seu cérebro, você passa a ter mais você passa a ter mais criatividade, você passa a se comunicar melhor quando você lê, você sabe expressar melhor as suas palavras, a sua forma de ser para as outras pessoas. Então é de extrema importância colocar o hábito da leitura no seu dia a dia. E a última dica, porém não menos importante, é um tema que eu adoro muito, digamos que são os dois temas carro-chefes aqui desse canal, que é a meditação e o yoga. Quando você medita... Quando você pratica o yoga, você está se conectando com você mesmo, sabe? Eu falo isso com tanto amor e eu podia ficar aqui horas falando para você os benefícios de tudo isso. Porque eu realmente amo essas práticas e foram as práticas que mais me ajudaram a me autoconhecer e que me ajudam também diariamente. A meditação e o yoga, eles vão te ajudar a se concentrar mais vão ajudar a diminuir a tua ansiedade, vão ajudar a controlar o teu corpo e a tua respiração. Vai ajudar você a descobrir as suas falsas crenças, coisas que você achava que são super verdade e, na verdade, tudo cai por terra. Você fala, oh, nossa, que burra, isso eu acreditei a vida inteira e não é verdade. São insights que aparecem na sua cabeça que somente a meditação e o yoga vão te ajudar Nessa parte Você vai aprender a se concentrar mais Vai aprender a controlar melhor o teu corpo A tua respiração Assim já diminuindo a sua ansiedade Vai aprender a observar a sua forma de pensar De atuar vai ajudar a descobrir as suas falsas crenças, ou seja, vai te ajudar a mudar a sua forma de pensar, vai te deixar mais flexível, não somente na parte corporal, mas também na parte mental. Eu de verdade espero que essas dicas que eu te passei você consiga inserir na sua vida e que você consiga encontrar e trilhar o seu lindo caminho de autoconhecimento. E pode ter certeza, às vezes esse caminho você pode encontrar algumas pedras nele, mas cada pedra vai te fortalecer tanto, vai fazer tanta diferença na sua vida que é um caminho sem volta. Quanto mais você entra no caminho do autoconhecimento, mais você gosta dele. Um beijo bem grande e como sempre a gente termina com o nosso famoso Namastê.